Aqui no Minecraft Utopia tem uma coisa muito interessante, que são regras. Tem muitas coisas que são proibidas, fazendo a gente até levar multa no servidor. E uma coisa que eu venho notando é que ninguém até agora criou o um interesse pelo The End. Ou se criou, não tá falando pra ninguém. Pensando nisso, eu decidi falsificar um ovo do dragão hoje e tentar vender pra todo mundo pra conseguir uma grana e ver a reação deles. Então, se você ficou interessado para ver como eu falsifiquei, é muito por importante que você vai até o final e se inscreva. Ai, ah, deixa eu gostei. Sabe, eu gosto muito o como a nossa base no Utopia se resume a casa de terra, uma oficina de garagem com uma fábrica de minérios. E uma área de fazenda. Não faz sentido algum. Mas eu gosto muito da minha base. Por sinal, vocês viram quem chegou batendo com tudo? O frio, mano. Do nada voltou o frio, gente. Tô até de blusa aqui, mano. Tá frio e vocês bora? Voltou o frio aí? Por falar nisso, vocês não estão ligados, mas olha só. Temos 910 dinheiros, mano. Estamos com toda a bufunfa do mundo. Se você não tá ligado, como a gente tem tanto dinheiro, a gente tá vendendo carro, gente. Vendendo carro. E no último vídeo a gente fez uma coisa muito insana. Então passe na descrição que tem a playlist completa para você ver, beleza? Tá, mas tem uma venda que eu quero mostrar para vocês que foi bem legal. Na realidade, o Apu veio até a minha casa e ele começou a conversar comigo que ele precisava de mais gasolina e que ele queria melhorar o quadriciclo dele. A gente negociou um pouco e chegou no valor legal de quatro moedas de ferro. Aí ele me pagou e eu falei, volta à noite que tá pronto. Dei, basicamente o que ele queria era a primeira que encher o galãozinho dele de gasolina. E como você viu, a gente encheu de boassa e depois eu arrumei o carro dele. Por causa que eu acho que é sempre legal aproveitar arrumar o carro do dos nossos clientes. Aí o que ele queria era uma parte traseira para no quadriciclo dele dele para ele colocar um baú e poder levar itens. Eu não sei muito bem qual é o objetivo dele, mas eu acho que é uma coisa legal para se fazer com o quadriciclo dele. Então a gente pegou uns itens e começou a fazer essa melhoria até que ela ficou pronta. E depois a gente subiu aqui, conectou essa partida de trás junto com o carro, deixou ela na cor vermelha para ficar legal do jeito que o Apu gosta e para provar que a nossa entrega foi um sucesso, a gente tirou uma foto do nosso cliente satisfeito. Fala se isso não é pânico demais. Tanto que olha, nosso álbum de foto tá, tá, tá bem até, né? Ó, deixa eu, vamos ver a foto que ele do apu aqui. ó. ó, boa noite com o carango dele. Feliz. Ah, mano, ficou legal demais E eu dei uma cópia pra ele da foto Tá, mas de qualquer forma, dando seguimento aos nossos assuntos Ontem, enquanto eu entregava o carro pro Delete Eu achei uma área muito estranha no mapa E eu fiquei de investigar com vocês Se eu não me engano, era andando reto nessa floresta aqui Era aqui nesse lago? Talvez seja pra cá Ali! Ué? Ontem tava vazio, mas agora tem alguém? Uh, oh, oi? Tudo bom? Oi, senhor? Pescador Willy Meu jovem, pescar é a coisa que eu mais amo Porém, só ao dia Qual que é o problema de pescar? pescar de noite. Acredite ou não, numa noite, quando eu estava pescando, vi uma sereia cantando. Após isso, nunca mais consegui pescar à noite. Hum, honestamente, eu não boto fé nisso não, hein? Cara, eu não tenho medo da noite, não. Eu já fui que nem você, jovem. E eu não tinha medo da noite também. Infelizmente, esse jovem de hoje em dia não tem mais apreço pela pesca. Pô, nada a ver, pescar é pânico. Quero manter o espírito da pesca vivo. Me traga 64 peixes pescados durante a noite e lhe darei um presente. Ó, se você tem medo da noite, eu não tenho. Pode ficar tranquilo que eu pesco para você à noite. Deixa eu só fazer umas varas de pesca e umas coisinhas. Mas tá. Willy, né, seu nome? é como vocês puderam ver, apareceu mais um morador na cidade, né? Não sei se ele já morava aqui faz tempo, se de viagem, o que que é. Ou só é porque eu nunca fui pra lá, mas aparentemente ele quer que a gente pegue 64 peixes pra ele à noite e ele tem medo da noite. Bom, interessante. Vamos fazer isso e vamos ver no que vai dar, né? Eu percebi que sempre tem muita coisa legal que pode acontecer quando a gente fala com os moradores da cidade. Como, por exemplo, o policial que pediu nossa ajuda, só que a gente falou que não queria naquele momento, por causa que não fazia sentido para mim. Ou o próprio pescador Willy que pediu ajuda com peixes. Então comentem se vocês acham legal quando interagem com a galera da cidade. Que eu posso fazer isso mais vezes aí também. Mas agora vamos interagir com o nosso dinheiro, né? Que é o que importa. Vamos ver se a gente vendeu alguma coisa aqui. Opa, não é bom. Ó, o um. Biel e o House não devolveram as caixas dele ainda, mas tá tranquilo. Aí, ah, por sinal, eu fui falar com o House. Para quem não tá ligado, ontem eu encomendei umas caixas de papelão para ele, para poder embrulhar a entrega do nosso cliente da nossa loja aqui do minério. Não é, não é? Então eu vou mostrar para vocês como que foi, porque foi muito doido. O oh, LG chegou, galera. E aí, mano, ah, tem uma maletinha, caralho. Mano, não consegui passar ontem à noite, mas tô aqui de manhãzinha, serve? Serve, cara. Seja bem-vindo às indústrias Hearts. Caraca, oh, gostei, gostei, mano. E aí, cadê cadê, nossa, cadê minhas caixas? Arma aí, deixa eu te mostrar uma coisa legal aqui que você vai gostar. Chega uh, aí, ó. O que, o quê? Mostrei? Eu tô guardando os momentos que você tirou foto de mim, ó. Já tô fazendo uma galeria. Ah, que da hora, <risos> tem você na loja, tem você no carro. Ah, só as fotos pânico, Raul. Gostei, hora, gostei. Né? Muito bom, Chega muito aí. Bom. Eu vou fazer Toda vez que você tirar uma foto Eu vou fazer uma galeria Deixar na galeria é, Não, fechou Vou tirar mais fotos então Cuidado, cuidado Cuidado Porque as máquinas aqui Dá dano Cuidado, Ararinho Ah, até Ó, é perigoso né? Essa máquina aqui É a máquina que ela serra madeira Ela pega o tronco E faz madeira refinada Tá Certo? Ao mesmo tempo Ela faz uma, um pó de serra É, sim é aquela, Aqueles, aqueles fiapinhos Que caem aqueles pó Exato E é com aquilo ali Que a gente vai fazer suas caixas Mas antes Eu quero uh. demonstrar pra você Como é que funciona essa máquina Tá, tá então, Olha que made... legal, eita, eu peguei uma assim, cadê? Olha Olha a lá. madeira. Aqui ela vai passando. Aqui ela já sai, então descascada e de corte <risos> ela. Que doideira ela, que da hora, né? Ah, <risos> que doida, gostei demais, cara. Da hora demais, cara. Tem um upgrade para fazer aqui para fazer outros tipos de, de, de corte, mas ó, é muito legal, né? Caraca, eu oh, achei muito doido, Zé. E aqui tá as suas, suas caixas. Deixa eu ver que as... Seis caixas, vai pedir cinco, Rars é, Vou te dar uma de brinde porque você tá sendo muito legal nessa série Ô oh, oh, oh, oh, <risos> oh, mano Aqui, ó, Rars, tá aí o pagamento, mano E quando Aê. acabar elas, eu venho comprar mais, tá bom? Tá bom, cara, pode vir aí pedir qualquer coisa ó, Tem guarda e crochê também para você ter plantação infinita, tem um monte de coisa Não, vou, não vou, vou vir comprar mais coisa depois pode ter certeza absoluta, tá bom, house Valeu, tamo junto, Valeu, LG mano. É nóis, mano, falou Falou E agora a gente tem caixas de papelão, como vocês viram E por sinal, abriu, mano Nova loja. Você lembra que tava marcando que a loja estava tá escrito em breve? Então ela abriu. Oi Poki, Legal, né? Contrato vendedor. Um galão de XP por três moedas de prata. Trinta reais. É um galãozão desse daqui? Quantos níveis será que ele dá? Um leva de XP, uma moeda de cobre. Abra a torneira. Ah, de paga aqui. Ó, peraí, vamos pegar três conta aqui. Vamos colocar aqui. 28, 29 e 30. Pô, legal, legal. Gostei o contrato vendedor, né? Isso me dá uma ideia, mas deixa para outro momento. Deixa, deixa, deixa para outro momento também. Vamos aproveitar e vamos ver se a obra mudou alguma coisa. Como que tem na obra, né? Salve, Drill, salve, Jonathan, como que tá aí? Tá bom? E não mudou nada, só ficou zanzando, né? Tá muito ocupado, mas não mudou nada desde ontem. Mano, sei não, hein? Tá me parecendo aquelas obras que, que, que o que o cara que tá fazendo a construção, ele ganha pelo dia que ele trabalha, não pela obra toda, que ele pode ficar enrolando. Ó, oh, o Puma me chamou, mandei um oi, vamos ver o que ele quer. Enquanto isso, a nossa lojita de portal perguntou se eu tô gravando. Falei que sim, <risos> bom. Nem ferrando três ferros e um cobre, pera, deixa eu pegar o dinheiro pra, pra gente, né? E deixa eu ver quem comprou. O Carlinhos comprou o uso único do portal, e o Pedro comprou o uso eterno. Legal, legal. Basicamente, se mais uma pessoa comprar o uso eterno, a gente já recuperou o dinheiro que a gente gastou para abrir a loja, mano. Bom demais, né? Bom, nossa vida na cidade tá boa, estamos com os negócios funcionando bem, né? Mas agora eu quero fazer um pouquinho da missão que o, que o pescador passou pra gente. Ele pediu pra gente pescar peixe à noite. Nossos baú tá muito desorganizado. Eu tô pensando seriamente em fazer uma casa nova para ter mais espaço para gente poder organizar nossos itens direitinho. Comenta o que vocês acham sobre. De qualquer forma, eu fiz a vara de pesca aqui e eu acabei de lembrar. Ele pediu para pescar à noite e acabou de ficar de dia. Então vamos esperar ficar de noite. Opa! Oh, Opa! Cadê? Aqui em casa. Na casa de terra. Ah! E aí, Lajota, o que você manda, meu querido? E aí, Zé? Tranquilidade? Tranquilidade, mano, porque você tá gritando, velho. Tô entediado. Ah. Tô esperando ficar de noite, Apu. Ué, por quê? Por causa Oi? que... o. Oh! Esqueci o nome dele. O pescador pediu para pegar os peixes à noite para você não pescador. Pior que falando assim, fica meio estranho esse papo, né? Pera aí, qual eu é, é? é? vou te mostrar? Vem cá. Eu, eu, eu não sei se minha lambreta dá para subir dois. Eu acho que não. Será que se eu tirar o balda? Eu não sei tirar bom, né? Tá, vamos a pé, pô. Vamos a pé aqui do ladinho mesmo. É, vamos a pé, vamos a pé é melhor. Como assim hum, pescador, tipo? Então, eu tava indo fazer uma entrega de carro ontem para o Delete, aí eu achei um bairro de peixe. Hoje eu fui lá fuxicar e tinha um pescador. Tá, tá, tá bom. É, Onde? e pelo que eu entender, é alguma pessoa que mora na cidade há um bom tempo, mas, sabe, é só fica distante. Tá, tá, é perto não. da base da delete É, caminho, é pra, é pra cá, é pra cá. você vê como o bagulho é complicado. Ali, ó, ali, é ele, ó, ele, ainda tá lá. Oxi! Que que é isso? Pois é, né, cara? Fala, fala com ele aí, fala com ele, ali pra você ver. Pera aí, deixa eu trocar ideia com ele. Eu também não entendi muito, mas eu sou curioso igual a você, então a gente tá na mesma. Só que tem um problema, pô não fica de noite nunca. Eu já Aí, calma, eu não ganhei a vara de pesca Ele te deu uma vara de pesca? Eu tive Hoje... que fazer uma Pera, pera Eu tenho um item pra fazer uma pra você Se você tiver uma mesa de encanto Mano, pior que eu não tenho, velho. Mas, ó Falando em encantamento ele, O Carlinho abriu a nova loja dele, velho. E ele tá vendendo coisas encantadas lá Uh hum. Uh, dá pra gente cantar umas varas de pesca, cara? É, velho, eu acho que era uma boa. Você tem uma aí para mim? Pô, não, mas eu tenho coisa para fazer se tu quiser. Ah, pode ser. Vambora então. Eu também vou fazer isso aí, mano. Eu quero oh, ver qual é a missão. Tá complicado a situação. Apu, pode entrar na terra. Puxa, já tem um grande Wither aqui, mano. É, isso é papo para outra hora. Mas se tiver precisando, você vem falar comigo, pode ser? Ok, ok, ok. Mano, essa casa é muito apertada, LG. Tá na eu, hora de fazer o upgrade dela aí. Eu aí. tava falando exatamente isso hoje, cara. Eu preciso trocar de casa, mano. Tá difícil é isso aqui. Mano, não dá nem pra passar dois aqui, gente, que tá Nossa, lá. É, essa casa aqui é, é, pra, é pra meio, né? Nem pra um, né? Ó, ah, tá aqui, ó. Opa, bora, brabo, é... mano. Vara de pesca, da hora. Ó, oh, vamos é... passar lá na loja do Carlinho? Tá ficando de noite. Rápido, vamos rápido, vamos ah, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Vambora, vambora, vambora. Bora, bora. Nem sei o é que é a loja dele. Vem comigo que eu conheço o atalho. O Cara, vai, vai molhar a vara de pesca. Ué, a vara de pesca, mano. É, para pesca. Ah, faz sentido, né? Olha, LG, tá vendo o caldeirão aqui da bruxa? Uh. Uh, que da hora, é a loja do Carlinho isso? É, mano, loja de magia, olha É da magia, não é de magia, é loja, loja da, da magia. Ele viu essa. Ele viu só. Ó, tá, tá da hora, mano. Nossa. Olha isso aqui, velho. Que da hora, né? É o Groot lá do filme? <risos> ah, é o Groot, né? Ó, mas aqui tá os, os itens que ele tá vendendo, mano. Ele tá vendendo essa pedra mágica. Um pack por um ferro. Ô, oh, tá baratinho, uh, hein, mano? Compra uh, pra nós ele, gente. Divide meia-meia. Quer dividir, então? Boa, boa, boa. Divide boa aí. Co comprei aqui, então. Manda cinco moedas de cobre. Não, dividiu. <risos> tá barro. Ué! Ué, ué, ué. Vou te dever é uma, eu só tenho quatro. Tá, você fica devendo, toma meio pack. Mas tu sabe como que usa? Então, ó, pra gente usar é nessa bancada aqui, ó. Tá vendo que essa é uma bancada especial, mano? Você coloca a sua vara de pesca, coloca o Soul Shard, que é a pedra mágica, e seleciona o encantamento que você quer encantar, ó. Vou botar a Sorte Caraca, do maru. Sorte do mar é bom. Isca é também é bom, cara. Pega a Isca também que é bom. Uh, boa, Isca. Toma cuidado para não pegar Life Mending, essas coisas assim, tá? Beleza, já tô fazendo esse encantamento pânico aqui. Mano, eu não consegui botar Isca 3 nem Durabilidade 3, ele né? já acabou meu XP. Eita, eu, eu, eu, eu tenho um pouquinho aqui, me, me dá. Eu, boa, boa, boa. Ó, tá aí, foi. Ei. Ah, por sinal, o The Last tem uma loja de XP também, cara. Verdade, né? Putz, eu nem lembrei disso, mano. Ô, oh, mas vamos aproveitar que tá de noite pra gente pescar logo, velho. Vamos, vamos aqui do lado mesmo, aqui tinha um rio. Onde que era o atalho mesmo? É, Pra cá, segue aqui, segue aqui. Esse Rio, ó, rio aqui, não. aqui não, não, não, não, parada, não. Não, não, não, não, não, não. Ele quer uns peixes vivos, eu acho. <risos> é, é verdade. <risos> aí, ó, LG, vamos testar se o teu laguinho realmente tem peixe, hein? Mano, aqui é um lugar sereno e bonito. Pô, pode ficar tranquilo. Sereno e bonito, mano. É isso. Mano, mas você vai pescar do lado de mim, LG? O quê? Não, os peixes vão igual, ó. Tudo aí os peixe, mano aí Já ó. vai, já vai, já veio! E pois é, né? Quem diria? Pescado. Comigo no Minecraft é legal. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu pesquei com alguém no Minecraft, mano. Vocês já fizeram isso? Bom, de qualquer forma, eu tava vendo aqui e eu tô sentindo que eu tô pescando muita coisa aleatória e sem sentido. Como, por exemplo, uma rede de caçar água vivas, outra vara de pesca, água viva, peixe tropical, arco, tigela, baiacu. Fazer uma dessas varinhas aqui sem encantamento mesmo e vamos ver se vem alguma coisa boa com elas. Vai que, né? Se bem que com essa varinha também tá vindo umas coisas nada a ver. Ah, agora foi bom. Bom, gente, estou pescando aqui, já tem um bom tempo e já temos 62 bacalhau. A nossa missão diz que a tem que pegar 64. Então falta apenas dois. Tudo que não é bacalhau, eu tô jogando fora. Tem uma afogada ali. Mano, é um afogado com armadura. Que armadura que é essa que ele tá? Mano, que armadura azul que era aquelas? Se quem sabe comenta aí. E, e não, não era isso não era um boss, tá bom? Mas por sinal, outra hora eu explico para vocês que é um boss. Quando eu achar um. De qualquer forma, só falta dois peixinhos pra gente. Boa, só falta um. Mano, tá até chovendo. Será que dá pra pescar na chuva? Eu já não sei. Uh, veio uma etiqueta. Ó, oh, não é o que eu queria, mas é bom. Foi! Boa, pegamos. Agora a gente só precisa dormir, porque para quem não lembra, o Willy tem medo da noite. Então ele não vai estar tá lá. Ainda mais porque tá chovendo, né? Beleza, basicamente, então já temos um pack de bacalhau cru que o pescador Willy havia pedido para nós. E já tá de dia. Eu acho que ele aparece todo dia da semana aqui, então tá de boas. Hoje é uma quarta-feira bonita, né? Quarta-feira pânico, então. E eu fico pensando, o que será que vai acontecer depois que eu entregar isso, esses itens que ele pediu? O que vai acontecer depois dessa missão, sabe? Olha ele tá ali, olha ele. Ô, oh, meu querido. Ô, oh, Zé, Zé, ô. Oh. Acho que faz sentido, Um pescador tem que ser... Cal calmo, né? Enfim, to toma aí os bacalhau. Você mantém o espírito da pesca viva, completa. Bom, eu meio que eu comi o peixe antes de entregar para ele, então vamos clicar com a mão agora. Oh, eita, vara de treinamento indestrutível. Cara, eu tenho uma vara de pesca, não tem encantamento, mas é indestrutível. Ah, eu tô mexendo um montão e não tá gastando. Isso é bom. Ó, oh, ele brigadão, cara. Tamo junto, mano. Não sei se tu curte aí, mas pega uma torrada. Ô, oh, é nóis, cara. Depois devem falar mais contigo. Caraca, eu vou, eu vou contar pro Apu depois. Não sei se o Apu terminou a missão dele também, mas vou contar para ele, mano. Que da hora. Mas, de qualquer forma, deixa a nossa vida de pescador para outro momento, porque agora eu tô com uma ideia muito louca. Eu quero trollar todo mundo do servidor, como vocês viram no título e eu quero fazer um teste. O que eu quero fazer é falsificar um item que é impossível de se conseguir aqui no servidor. Eu vou falsificar um ovo do dragão e eu quero ver a reação dos meus amigos. Na realidade vai ser até que fácil para fazer isso. Eu só vou precisar de uma obsidian, que eu acho que eu tenho. Obsidian? Eu quebrei um portal do Nether. Eu tenho que ter obsidian. Alguém roubou minhas obsidian? Tá, vamos olhar na nossa garagem. Ah, tá aqui. Tá, vamos precisar de uma obsidian já vai dar. Tá bom. Eu queria usar concreto preto, mas a gente não tem, então vamos utilizar lã. Vai funcionar muito bem, relaxa. Lã preta. Tá. Agora o que eu tenho que fazer é craftar um item. Bom, vamos vir para nossa crafting table e vamos abrir a lista de itens do mod. Tem um mod chamado Beats, que é do Teaser Bytes. Com esse mod a gente pode fazer uma coisa muito legal, mas para fazer isso a gente vai precisar das ferramentas do mod. Então vamos fazer uma Iron Teaser de ferro, que é um ferro e um. Nossa, é só isso? Um baratinho. Bom, já que é barato assim e eu não tenho ferro aqui, vamos lançar o de diamante logo, né? E pego um graveto e coloco um diamante do lado. Né? prontinho. E agora a gente faz a mochilinha do mod, que eu preciso de 8 lãs e um bit de alguma coisa, tá. Agora entra a parte que muito provavelmente vocês não estão entendendo nada e eu vou deixar muito fácil. Com essa ferramenta o teasel de diamante, eu posso literalmente arrancar fragmentos de qualquer bloco. Bom, basicamente o bloco do Minecraft, se você olhar aqui, ó, ele tem um, um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Basicamente ele tem 16 pontinhos pra cá e 16 pra cá e isso dá muitos pontinhos pra cá e pra baixo também. E se eu dissesse que eu posso simplesmente vir aqui e arrancar esse pontinho assim. Agora esse é um bloco modificado que tem um pontinho a menos. No caso, para deixar uma forma mais fácil de explicar, eu posso arrancar quantos pontinhos eu quiser de cada bloco. E eu também posso colocar de volta, por exemplo, esse aqui. Então, por exemplo, agora eu acabei de fazer um buraquinho nessa nessa terra e eu também posso colocar ele de vários formatos e tamanhos, como aqui que eu fiz essa mini rampinha. Agora a parte interessante é o seguinte, eu posso simplesmente pegar esse cubinho de terra que eu fiz aqui, colocar ele aqui no meio e rodear de lã com isso eu vou ter uma mochilinha do diesel. Ela serve basicamente para a gente guardar esses pontinhos, porque na realidade, se você parar para pra pensar, vamos supor que eu quero arrancar todo esse bloco. Agora eu tenho tudo isso daqui de pontinho de terra. E bom, com essa pequena explicação, você já entenderam como funciona o modo do diesel em Agora entra a parte legal. Eu vou pegar uma obsidian e uma lã e vou remover os dois blocos por completo. Tá. E agora que a gente tem o e lã preta. Só para deixar bem claro é para quem tiver dúvidas, eu posso simplesmente misturar os dois, tá ligado? Eu também vou pegar alguma alguma corzinha mais escura, mas o meu plano agora é literalmente começar a montar um quebra cabeça aqui que vai demorar um bom tempinho para formar o, dragão, o ovo do dragão. Então pera aí que isso aqui vai dar muito trabalho. Tá bom, passou um tempo. Desgramado, mas como vocês podem ver O nosso ovo do dragão tá pronto Na realidade não tá pronto, se vocês olharem aqui Eu vou até pegar minha câmera pra gente poder ver melhor Se vocês olharem aqui, ele tá todo feito De concreto preto, basicamente O nosso ovo do dragão não tem textura E eu acho que assim ele ainda não engana Eu tenho uma ideia, eu tava dando uma estudada aqui E eu tava olhando o minério de Hepaziton, que a gente faz misturando Cobalto, quartzo e ferro aqui na fornalha Ele dá um tom de roxo bem bonito E concreto cinza normal mesmo E a gente vai utilizar esses dois blocos para fazer essa textura então o que eu vou fazer agora é fazer mais esses dois blocos e eu vou trocando alguns pontinhos específicos. Eu não tô mostrando muito esse processo porque eu de verdade uma é coisa de meia hora para mais para fazer esse negócio aqui. Tanto que oh, na moral eu não vou fazer os quatro lados nem ferrando vou fazer dois lados de tirar uma foto já enganando tá ligado. Gente deu ruim Ferrou. eu quebrei e perdi tudo. Mentira tá aqui ó a ah, moleque. Ó oh, eu tô ligado que para quem já viu o ovo do fim isso aqui engana muito porque o formato tá exatamente igual e os cores os locais dos pixels também. Obviamente não tá tipo tudo um um roxo perfeito, quase que de cima do bloco de base Mas o rolê é: se eu vim na câmera e colocar um filtro como. Sei lá, o Sépia, e na hora de tirar foto, engana. Engana demais. E ó, vocês verem como o mano lá, joga que tá, tá trabalhando a base da preguiça, e esses dois lados aqui, ó, só coloquei os pixels roxos. Aqui, ó, tá tudo bonitinho em cima e tá Aqui, aqui não Mas o rolê é o seguinte, vamos quebrar Pegar uma placa, colocar ele aqui Deixa eu tirar minha bancada rapidinho, né Aqui, ó, vendo ovo do dragão Mandem ofertas, traço L Agora eu pego minha câmera com CEP aqui, olha Já tiro minha fotinha, assim, ó Mano, você aqui tá enganando muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu pegar esse meu álbum, colocar o original no álbum, né? E vamos guardar. Vamos, vamos deixar aqui? Vamos deixar aqui? Acho que é legal. Agora nós pegamos nossa motoca. Salve, Jaime! Como você tá, meu querido? As obras estão. Come... Começamos as obras, tô feliz, eu tô ligado também, mano. Mas os caras não tá mudando nada, né? Enfim, imagem para Pedrux, Apu, Biel, Karim, House e Delete. Agora é só a gente esperar eles olharem. <risos>